Mais uma live aqui do Ser das Estrelas, hoje com uma convidada nova, especial, bem-vinda você. Beth, obrigada, é um prazer enorme, uma gratidão imensa estar aqui no teu canal. É, eu sou a Cris 5D, terapeuta multidimensional, é, é com muita alegria que eu faço meu trabalho terapêutico de cura, limpeza, resgate de fractais. Eu também gosto muito de passar o conhecimento, porque o conhecimento ele é a chave para a libertação. Uma das chaves para a uhum. libertação. Uma das. Temos várias. Uhum. Nada, nada é uma coisa só. Né? Nada. <risos> Com certeza. <risos> e, então, eu me, me considero uma aprendiz e professora né, da, dos mistérios né, cósmicos. E tudo que eu posso passar, eu passo para o meu público, para os meus seguidores. E nas terapias também eu forneço muito entendimento sobre os processos, né? Muita clareza, eu gosto de trabalhar muito assim. Então... E acho que é por isso que a gente se conectou aqui nessa frequência maravilhosa, né? A gente vai tá se conectando com ressonância com as pessoas, né? Algumas Sim. pessoas, elas são irmãs de alma, a gente reconhece, a gente não tem assim nenhum receio de falar nem de se colocar, né? Então, assim, seja muito bem-vinda, né? A sua linguagem ressoa com a minha linguagem, então, assim, é um grande prazer estar aqui com você, o meu público vai te adorar, com certeza, absoluta. <risos> você traz um conteúdo muito interessante, né? Que são os fractais que você adora falar, e eu adoro ouvir mais sobre fractais, eu falo pouco sobre fractais mas eu gosto muito de ouvir, de compreender mais sobre os fractais. Então, assim, fique à vontade. A live é nossa. Esse público lindo, maravilhoso que está aqui com a gente também vai amar, com certeza. Espera aí, vou pegar um café, um bolo e vamos começar. Isso. Você que está aí nesse friozinho, né? É, aqui em Portugal está 9 graus, sensação de 7. Tá gostosinho. Eu, eu, eu. eu devo estar aqui nos 32 com ar-condicionado ligado em 16. Então... É, esse calor aí, né? É o calor. No Brasil é um calor. Não, não não é grande, né? Então... É. Tá, tá tudo certo. É. Mas tá no ar-condicionado pelo menos, né, Bé? No ar -condicionado. É. Então, tá no ar-condicionado. Então tá bom. Com certeza. Com certeza. Então, Cris, fala um pouco para gente, assim, começa clareando aí para o nosso público Fractais, esse nome, assim, super interessante, né, que a gente tem ouvido aqui e ali, nem todo mundo tem clareza do que é, né? principalmente quando a gente fala Fractais multidimensionais. É, exatamente, e... E é engraçado que, assim, eu sempre chamo né, meu público, fractais, olá, fractais, eu dou bom dia, fractais, né? E tem muita gente que ainda não entende, assim, fala, Cris, mas o que é, o que são fractais? E de tempos em tempos eu vou explicando, né? Porque, na verdade, vamos lá, a, é uma palavra que a gente pegou da geometria, né? Nós, espiritualistas, universalistas, a gente pegou essa palavra porque ela expressa bem um conceito que acontece no universo, né? O que é esse conceito? Que é a fractalização. E o entendimento desse conceito traz, traz tanta clareza sobre o que a gente é, sobre nossas vidas, sobre o próximo, sobre como tudo se realiza no universo, digamos assim. Porque é tudo, é, são várias cópias, né? Assim, os processos eles são micro e no macro, né? Aqui na Terra e fora da Terra. Assim como, na terra, assim, é, assim, assim como na Terra, no céu. Então, esse entendimento parece bobo, mas ele simplesmente abre um, para entendimentos mais profundos. Né? Com certeza. Com certeza. <risos> né? Então, assim, aliás, gente, nunca subestime o conhecimento em nenhum nível. Ah, isso é bobeira, isso é básico. Mas é um básico que você precisa saber muito bem, né? <risos> E às vezes, Cris, o que é básico para gente não é básico para o outro. Aí é por isso que eu digo assim, não tem pergunta boba. Pergunta é pergunta. E quando um pergunta, o outro diz, poxa, eu tinha essa pergunta, né? eu tinha essa dúvida e não tinha me dado conta. Então, assim, quer perguntar pergunta. Não, não fica com vergonha. Vergonha, a energia vai lá para baixo, a frequência desce, né? o resto da vergonha é o outro provador. <risos> Exatamente, gente. Sai da vergonha, parou, gente. Isso aí é passado, isso aí é... Deixa lá pra época medieval. Acabou a vergonha. Uhum. <risos> Bom, mas então vamos lá, né? O que, que, que são fractais, né? Vamos trazer o conceito da geometria, que é o que a gente pegou, né, para entender. Na geometria, né, o fractal, ele é um objeto geométrico, tá? Que ele é dividido em partes, que são iguais ao objeto inteiro, ao objeto principal. Isso é na geometria, a gente tem lá, né, os fractais. Ok. E aí fala, nossa, mas como é que a gente vai fazer isso, então, no nosso conhecimento, né, no universalismo, vou chamar assim. A fractalização, ou seja, essa capacidade de se fractalizar, de se dividir, mantendo as mesmas características, só que em porções diminutas, é o que o todo ou um, a fonte criadora, fez e faz. E faz continuamente. Por quê? Mas por que que Deus, pai, mãe, a fonte, faria isso? Né? Por que que vai se fazer essas divisões? Primeiro entendo, as divisões, elas são ilusórias. É apenas um processo do todo, do um, de se conhecer melhor, na verdade, se experienciar. Por quê? Quer saber qual a melhor forma de se conhecer Esquecer de quem você é Se tornar algo que você Não é Obviamente está tudo dentro do todo Da mente do todo Então o todo é tudo Mas ele, ele sabe de tudo Mas ele não experienciou tudo E é por isso que a gente existe Aqui e agora Então Só que essas divisões Elas têm Hierarquias. E, Gente, é, entendo, no universo, tá? Agora, um jeito bem amplo, hierarquias, quando a gente fala, vocês também ouviram falar de comandos estelares, não é, não é questão de ser melhor, não. É só uma hierarquia, é só uma organização, porque o universo, ele é muito organizado. Eu sempre falo com meus seguidores, né? É, Ai, ah, é porque tá tudo caótico? O caos, ele é superficial. A ordem é que rege. Da ordem, a ordenação da energia que vem à vida, não do caos. Sim. O caos está lá, aí ordena e gera vida, certo? Né? Exige que o maior em tudo. Exatamente. É engraçado, Beth. Vou falar assim, vou abrir um parênteses aqui, né? Sim. Eu tive muito tempo, é, vivi muito tempo com matéria, né? Não acreditava em Deus, assim, nada disso, né? É, é, mas eu consegui... Até eu não, mentira, agnóstica, porque eu tinha uma crença em algo maior, eu sabia que tinha existido uma força, que eu falei, caramba, tem que existir uma força, algo que, uma inteligência que comande isso de alguma forma, pelo menos esses processos, sabe, né, eu falei, gente, quando você vai estudando, vai é, né, se percebendo como um ser divino, um ser que vive de várias formas, não só aqui, como humano, você entende, que caramba, tem que ter algo além, né, e a gente vai atrás, se instiga você a se entender e entender o que está que acontecendo, né? <risos> né? Então, é, eu, eu já estudo, né? Eu posso dizer assim, a espiritualidade no geral, religiões, doutrinas, há mais de 20 anos. Né? Eu comecei a estudar bem novinha. Então, gente, o que eu trago para vocês aqui é, é muito estudo, mas é também prática, é conexão, tá? Nada supera, eu posso dizer aqui, que nada supera a nossa conexão de alma, quando a gente sente ele dá, assim no coração, né? Você pode ter com lido certeza. 20 mil livros, mas você não se conectou com, a, com, a, com o com que está nele. nada. <risos> Aí eu vou fazer um parênteses, aproveitando você falando da sua experiência, eu vou falar um pouquinho da minha, que foi completamente oposta à sua. Para que as pessoas não entendam, é que cada caminho é um caminho. E no final a gente... Chega, é né, o nosso destino, porque esse destino somos nós. É, eu nasci em família religiosa, praticante católica. Né, em determinado momento eu fui buscar algo além do catolicismo, porque já não me atendia. Passei por algumas religiões, me sediei no tempo na doutrina espírita, 20 anos na doutrina espírita, lá um dia aquilo já não me atendia mais, eu já precisava de mais, porque eu, eu me sentia a figurativa naquela época eu disse assim, eu me sinto assim dentro de um garrafão, né? que tem uma boquinha estreita, e eu tô presa ali dentro, Olha. e eu como ser, eu comecei a me entender como sei, eu já não sabia mais ali, eu precisava sair para ir em busca de mim mesma, depois de um tempo é que eu comecei a perceber o que eu tava buscando, né? Porque eu já, já acreditava na força maior, eu já acreditava no todo. Mas eu ainda estava buscando a mim dentro desse contexto todo. Que lindo! Que motivação linda isso. É assim? Linda, linda. <risos> então, eu fui me conhecendo, né, me encontrando no meu ser. Então, hoje, eu não sou nada, mas eu faço parte do tudo. Linda, isso aí! <risos> Nós somos, na verdade, eu digo que nós somos tudo e nada ao mesmo tempo, né? A gente existe, mas... Isso. Quando eu digo que eu não sou nada, é eu não tenho mais nenhuma nomenclatura. Ah, né? né? Porque eu era católica, eu era isso, eu era aquilo, eu era espírita. Ah, Hoje eu não sou espiritualista, eu não sou nada. Né? Eu não ah. sou nenhum rótulo mais. Eu sou... Eu não sou, talvez, mais nem a Bete, né? Porque... A Beth é apenas porque é uma personalidade que a gente está aqui, que as pessoas para me reconhecerem, precisa me chamar de Beth. É. Né? Mas a gente tem esse e tem que deixar essa personalidade também, que ela veio experienciar, experiencia e acabou. <risos> Junta com o resto das experiências. Junta com os fractais e vai. <risos> Isso. <risos> Perfeito, mas é isso mesmo. A gente desapegar, você tá num clima ótimo, né? Esse ano de 2023 é um ano do desapego, muito forte, né? Em, vários, em várias áreas, assim. Né? Então, você tá, tá, tá, na, tá na vibe já. Tá na vibe. Eu não vou nem contar meu último desapego, senão a gente sai do, do tema que é os fractais. Vamos lá. <risos> tá bom, então vamos lá. Vamos explicar um pouquinho, pessoal, né? O que, que, que, que na prática é mais crítico, tá bom? O que, que é entender isso, tá? O todo se fractaliza, ok? Né? Uh, hum. E o que, que isso traz para mim, né, para minha vida? De o é, que, que isso me faz, né, entender mais? Faz entender primeiro que você não é só você. Você é um resultado, é uma menor divisão de algo maior, tá? Porque, assim, como eu falei da hierarquia, a gente tem o todo, ou um, Deus, pai, mãe, que vocês quiserem chamar, tá, gente? A, a hum. inteligência né, primordial, enfim. Essas, o todo, ele vai se dividir, vai se fractalizar em partes, que são os fractais. Esses fractais, eles vão variar de formato, uh, tipo, por quê? Né? Como eu falei, a energia, ela, ela é muito grande, consciências são enormes, e, por exemplo, quando o todo vai se dividir, né, ele vai experienciar, ele não consegue, imagina uma, uma frequência tão elevada, que é tudo. Se dividir em uma coisa muito pequena, tem que ser gradual. Isso é um processo físico até, né? que a física explica, é gradual. Então, quando o todo né, fez as suas primeiras divisões para se conhecer, para também é, se expandir mais em conhecimento sobre si mesmo, ele criou monadas que são grupos gigantes de energias, né, que são, uma, são consciências enormes que eu falo, assim, elas não têm um. Ah, a mônada é de Sirius, de Arturus. Não, não tem isso. Mônada é uma energia, ela não tem uma distinção, ela é apenas uma, é um grupamento de energia que tem o mesmo propósito, que tem a mesma função, e é muito grande esse, essa, essa energia. Tá? Imagina como se fosse uma grande nuvem né, de energia, é mais ou menos isso, ela não tem uma diferenciação. E vocês vão entender por quê. Né? Porque essa diferenciação ela vai, vai acontecendo de acordo com as divisões, que são as fractalizações. Eu nem, vou, eu nem gosto de usar muito divisão porque dá a ideia de que você está repartindo, está diminuindo. Mas você Sim. só está tá diminuindo a proporção, na verdade. Mas nós somos Deus. Deus. Nós somos Deus. Numa proporção diminuta, limitada aqui Sim. na Terra, nós somos. Né? Então, por isso que a gente fala fractalização. É um termo muito melhor pra gente usar, tá? Então, das mônadas, vem aquela, a mais divisão. A gente começa a vir, né, para o eu superior, por exemplo. O eu superior, ele se divide, eu vou, tem mais divisões, tá, gente? Mas eu vou deixar aqui de forma prática, tá? Porque se não entrar em detalhe, é uma live aqui, né? Não é uma aula total, totalmente, né? Com detalhe. É muito assunto, né, Cris? É. A gente precisa simplificar um pouco. Sim. Sim, sim até para facilitar o entendimento que é a base, né, pra vocês Isso. já darem um start aí, então... Por exemplo, então eu superior, vou chamar eu superior essa selenita aqui, ó, essa minha linda selenita, vocês podem ver aqui, é o meu é um eu superior, tá? Tá lá em Arcturus. É o meu eu superior de Arcturus. Se dividiu em vários fractais, em vários bastões de selenita. Vários fractais. Cada bastão é igual um ao outro? Não. É constituído mesma, da mesma substância que é a selenita? Sim. Tem um bastão na Terra, outro em Marte, outro em Vênus, outro em Andrômeda, outro em... sei lá. E vai, vai. Então, os fractais são nossos outros eus. Sim, a gente chama de nossos outros eus. Mas, na verdade, são os outros... São as partes do eu superior. De uma hierarquia acima da gente. Porque o eu superior já é uma, uma consciência mais individualizada. A gente usa muito esse termo, né, do eu superior, que vem do inglês, do higher self, porque ele tem uma consciência grande, expandida, mais individualizada. E ele comanda esse processo de fractalização que somos nós, as nossas vidas. Por exemplo, o meu eu superior lá de Arcturus, a estrela Arcturus, se dividiu com o propósito de por, Por que, que acontece isso? Por que o eu superior vai fazer isso? Para experienciar processos. E é isso varia de cada eu superior. Por exemplo, meu eu superior, né? vou dar um exemplo aqui hipotético. Esse eu superior de Arcturus, ele quer experienciar as emoções, o ódio e o medo e a compaixão. Pronto, ele tem essa final, ele quer experienciar isso. Então vai dividir para fazer isso. E cada eu superior tem uma energia diferente, uma quantidade de energia diferente. Isso é muito importante para vocês entenderem que é muito variado. Por quê? Nem todo o seu superior vai se dividir muito, vai se fractalizar muito, tá? Mas vai fazer sim as divisões, né? E essas divisões vão ocorrer. Mas, Cris, meu Deus, então se divide você tem vários clones de você vivendo em outras linhas de tempo? Não, não são clones. Nós não somos iguais. Até não... não... Não, ter, não faria sentido para o universo. O universo usa, trabalha através das leis. E uma das leis é a lei da eficiência. Não há desperdício de tempo ou de energia. Okay? Um clone seria um desperdício, porque é praticamente você criar um ser com a mesma vontade, mesmo tipo de personalidade, que vai escolher as mesmas coisas. Então, para o todo, não é o superior, né? Vou, vou tô aqui, né? Para o meu superior, para que, que eu vou escolher? Para que, que eu vou criar outra, outro ser igual? Não tem sentido. Tá? Embora no universo, mas eu não vou entrar aqui nesse detalhe, porque no processo das guerras cósmicas e eu não vou entrar. Opa. Opa. Aí, aí é outra live. <risos> é, deu uma, deu uma, deu uma tremida, mas está ok, né? tá ok. Tá. Eu que isso aí é outra live. Se a gente começa a entrar por outros caminhos, né, a gente não conclui um, uma linha de raciocínio para que a pessoa entenda... Mais concretamente. Exatamente. eu né? <risos> então, a gente tem, na verdade, né? O eu superior, ele vai se dividindo. Então, ele criou. O meu eu superior de Arcturus criou a Cris aqui. Eu tenho é, várias outras versões minha, minhas em formato diferente, com corpo diferente, né? De raça, biotipo diferente. Em várias linhas de tempo na Terra e fora da Terra, tá? A gente sabe que a gente não vive só na Terra, né? A gente vive em vários planetas e estrelas. E não só nesse momento atual, a gente tem várias linhas de tempo. E eu trago aqui para vocês o entendimento de que o tempo, ele é uma espiral ascendente. Ele não é linear. Isso. E por isso que é interessante a gente entender sobre nossos fractais. Por quê? A gente está conectado com eles o tempo todo. A gente não se desconecta porque nós somos parte do mesmo eu superior. É que nem, ó, eu vou dar um exemplo. É que nem uma farinha, um saco de farinha. Você pega um punhado de farinha para fazer um, um bolo de banana. Você pega um punhado de farinha para fazer um crepe. Você pega um punhado de farinha para fazer uma pizza. Todos vieram o mesmo saco de farinha. O saco de farinha é o superior. Sim. Mas os produtos finais são os fractais, são diferentes. São. Um bolo de banana é diferente de uma pizza. Tem propósitos diferentes, sabores totalmente diferentes. Mas eles são feitos da mesma matéria. Da mesma energia. Isso. Então... E cada um vai servir a algo. Nossos fractais, eles vivem, aqui eu vou falar da Terra, né? Porque também, mas a gente sabe que a gente está vivendo em, né? de forma simultânea. Por que isso, simultâneo? Porque a nossa linha de tempo, como eu falei, é uma espiral ascendente e essa espiral, ela é comprida. Para nosso tempo, aqui na Terra, demora 75 mil anos essa espiral. Então, ele se conecta com várias vidas nossas nesse período aí, de 75 mil anos. Isso é uma média, tá, gente? Né? E eu trago aqui umas Sim. informações só pra, né Porque isso um, cada um traz de uma forma, eu trago de acordo com a Lei do Uno, tá? Eu ressoo muito comigo os ensinamentos da consciência RA no livro chamado Livros, a Lei do Uno, tá? para quem tiver curiosidade. Depois é só me mandar direct que eu falo sobre esse, assim, né? Eu escrevo de novo o um livro, mas, enfim, desse, desse tempo, de 75 mil anos. Eu tenho fractal, por exemplo, lá na Segunda Guerra, na época medieval, lá nos celtas. Imagina, e esse espaço de tempo são, sei lá, mil anos, deca... é, séculos. Imagina, então eu estou conectada nessa linha de tempo, nessa, nessa espiral, a muitos fractais ao mesmo tempo. Porque a gente é parte da mesma energia base. Sim. E por que isso é importante, Cris? Porque você influencia seus fractais e seus fractais influenciam você. Sim, o tempo todo, tá? Essa ligação é uma ligação de essência divina e não se desfaz. E a gente, né, como terapeuta, a gente trabalha né, um alinhamento dessas energias que conectam a gente a fractais. Como assim, Cris? Um exemplo. Tem um fractal que é freira, tá? Lá em 1800, na Itália. Uma freira... Que fez voto de castidade, pobreza e está lá servindo a Deus. É o que mais acontece. Essa energia, o que a gente declara, decreta. Lembrando, somos Deus aqui na Terra. Somos fractais do um. Parte do um. A gente tem poder de criação. O nosso decreto, a nossa palavra, o verbo tem poder. Nosso pensamento e a nossa intenção também. Se Tornam decretos, então um voto de algo, um acordo, um pacto, aquilo causa uma energia, um processo. E, por exemplo, um voto de pobreza e castidade gera bloqueios, sim, na prosperidade, ao longo de fractais. Gera bloqueios em relacionamentos e por aí vai. E a gente precisa trabalhar isso, a gente tem esse poder. Agora, a gente já tem um entendimento sobre esse processo, que é... Tudo né, entrelaçado, a gente está aqui tudo junto, somos fractais do mesmo eu superior, né? cada um com seu eu superior, mas está tudo conectado, e a gente consegue liberar isso. E quando libera um, libera de todo mundo que se permitir, uhum. claro. Até porque cada fractal tem seu livre-arbítrio, óbvio. <risos> tem fractal, eu já trabalhei fractal, que a gente quis liberar uh, uma questão, e ele se recusou, e falou, não, eu quero, eu não quero. Isso falta mão tá bom. A gente amor e consciência e tá... Ei. Não é? Então, isso, assim, eu falei isso da forma terapêutica, mas a gente, acessando essas informações, a gente consegue entender que tem algumas energias que, é, que, que vêm para nossa vida, que bloqueiam, que atrasam, que é, geram um certo desconforto, que você fala assim, meu Deus, mas por que isso? Obviamente, gente, nada vem do nada. Você tá no teu campo é porque se conectou por ressonância. Ai, Cris, mas um fractal negativo meu tá vindo me atacando. Mas existe dentro de você aquela energia. Gente, ai, você é o um alecrim dourado lá que nasceu sem ser semeado. Não. Não. Dorei a alecrim. Nós temos, inclusive, uma, um dos propósitos do Eu Superior. É vivenciar as polaridades aqui no nosso plano 3D, 4D. Então, nós temos sim fractais que a gente chama de negativos. Todos nós temos. Todos nós temos. É. Desculpa acabar com a ilusão, mas sim, gente. O que você chama de negativo, Cris? Algum ser sinistro, maligno, ah, que mata... Todo... Não. Pode ser um... um golpista, pode ser alguém que... que é ambicioso. É um negativo que a gente chama pode ser, tá? Não precisa ser algo ah, uma... tenebroso. <risos> Não precisa, tá? E, e sim, respondendo aqui uma pergunta, sim, o raio violeta ajuda muito a transmutar isso. O raio violeta é uma das ferramentas que a gente né, recebeu uh, de San Germán né, e de outros mestres também ligados a essa egrégora do raio violeta para transmutar. Que a gente chama até de, de energia kármica, né? Porque a gente... É cármica porque a gente também, nós somos nossos próprios ancestrais, a gente encarna na nossa própria é, linhagem, nós somos, né, fractais nossos somos nós, né, na nossa linha aí genética. Então, sim, é, a chama Violeta ajuda, a energia Mahatma também, é, são vários presentes que a gente tem agora para acelerar nosso processo, tá? E, e ajudar a liberar essas energias que estão, né, dos fractais aí, é, conectados a gente. E é óbvio que os fractais da Terra estão mais próximos a gente, a gente. Por simplesmente semelhança de frequência. Simplesmente. E é muito mais fácil a gente trabalhar o que a pessoa chamava de vida passada, que já está caindo de desuso esse termo, porque a gente já está entendendo que não existe vida passada. A, a maioria que a gente consegue acessar, no geral, é a vida simultânea, né que está na espiral. Né? E, e é fantástico, a gente se liberta e, gente... Eu que trabalho o tempo todo com isso, eu vejo como é que a leveza vem. Parece que parece mágica, né? Parece mágica, mas não é. Porque ressoa e você limpa aquilo em você. Óbvio, se você também está pronto, tá? Porque às vezes a pessoa está resistente. Ok? Respondendo aqui, são 12 fractais no máximo para cada superior? Não. Não, não é essa a regra. O que se fala do número 12 realmente é o número da, da divisão. Que é uma divisão ilusória, como eu falei para vocês. É o número de equilíbrio né do 12. A divisão das mônadas, tá? Não do eu superior, ok? Esse número 12, ele gera um equilíbrio no universo. Agora, porque eu não sei explicar. Realmente, eu não, eu não, não vi uma explicação sobre isso. Mas ele traz uma energia de equilíbrio, sim. Para as mônadas. Então, em tese, a gente tem... É, 12 divisões de uma mônada, né? Que aí vão se dividindo, dividindo. Né? São 12 mônadas principais, digamos assim. E se divide em múltiplos de 12, em tese. Mas não é assim. Eu descobri, por exemplo, é, eu achava que eu tinha só 300 fractais, né? Por aí. Mas eu descobri que eu tenho muito mais. 3 mil fractais. Por eu... <risos> por eu estar muito... Por eu ter código de metatron no meu ser, na minha essência, ser um... ter parte de metatron. Tron Ima e Mãe Maria, eu tenho muito essa energia de, de ajudar na ascensão, ajudar a acolher e, a, e estimular a ascensão, a acolher e estimular a ascensão. Então, eu, eu me particionei muito, meu eu, vários eu superior, a gente tem mais de um eu superior, tá? É, é, eu maior, a gente tem mais de um eu superior e eu maior também, que são outros termos, mas enfim, é só vocês entenderem esse processo hierárquico. Uh, então, uh, a minha mônada, vou chamar assim que é melhor, se dividiu bastante para ajudar nos processos. Então, quando eu fui descobrindo, eu falei, meu Deus, claro que esses 3 mil fractais meus não são só da Terra não, tá, gente? Por favor, senão só teria, né, a Cristiane aqui, na. <risos> Entendeu? Mas, apenas um parêntese, Cris. São 3 mil que você tem conhecimento, né? Exato. Eu tenho conhecimento. Isso porque me foi dada essa informação, eu... eu... Eu sou uma pessoa que, que trabalho pelo, através do raio é, dourado, né? Do conhecimento, da, do amor à iluminação, não é à toa. E eu recebi esse conhecimento para o teu entendimento, uma vez que eu estava querendo meio que meio desanimada, meio que querendo desistir, sabe? E aí eles falaram, não, olha o que você faz, olha como é que você. Né, porque eu, eu lutei muito na minha vida toda contra a baixa autoestima, esse processo todo, né? E, e eu recebi essa informação, não, olha o seu trabalho, olha isso. E eu consegui ver. E eles me mostraram, é só para você entender. Continua. Cada um é importante naquilo que faz. Cada um de nós. Senão não estaria aqui. Gente, o universo, ele é inteligente. Ah, mas eu estou aqui à toa, não quero mais estar na Terra. Ah, eu quero me juntar meus fractais e sair... Mas você está aqui por um propósito. Você está aqui porque você teve alguma solicitação, alguma, alguma necessidade que seja de vir para cá justamente. É. Se a gente está aqui, existe um propósito. E nós fizemos a escolha de vir. Então, para a gente fazer o nosso processo, é necessário que a gente esteja conectado com o planeta, que a gente esteja conectado com essa energia telúrica. Para a gente poder ser a maior é, luz que a gente puder dentro dessa nossa parte, neste processo que viemos fazer aqui. Exatamente. Não importa. E, e não importa, gente. Ah, mas eu só sei, sei lá, fazer pão. Tá? E você tá fazendo isso. Uhum. Que bom. Você tá ali é, no seu processo de fazer pão, gerando alegria para muita barriguinha aí de muita gente. Acabou. E que lindo. Isso. <risos> ah, mas eu... Ah, eu, eu, né, eu... sou, Sei lá, eu limpo o lixo da rua. Maravilha. Ah, eu sou engenheiro. Marav tudo é maravilhoso. As pessoas... Sim quando elas entenderem que cada um tem sua função até porque, gente, você tem fractais que são seus outros erros, né trabalhando em processos eles estão também ganhando conhecimento vivendo coisas e você adquire também deles você você recebe deles essa, esse conhecimento, esse entendimento e eles recebem de você então tá tudo fluido e, e é mútuo então calma, você, você não precisa saber tudo ao mesmo tempo, fazer tudo, querer tudo. calma Sabe? <risos> é, é, e, e assim, e me perguntam com muita frequência, Cris, mas aí a gente se une, os fractais no final se unem e voltam para o eu superior? Não necessariamente, tá? Isso é, a gente, na verdade, está mandando entendimento no nosso eu superior, tá? Que quando a gente né, perde aqui né, o corpo físico, né, desencarna, a gente vai continuar em outros planos. A gente pode agredir pegar, se necessário for, se nosso eu superior quiser agregar, se, se juntar com mais um fractal, mas a gente tem uma consciência individualizada. Vamos dizer assim, e vai mantendo isso. Mas é uma coisa tão interessante que ao mesmo, quanto mais, quanto maior a dimensão que a gente vai vivendo, mais a gente vai se identificando menos como o eu, porque o ego é a ferramenta da individualização. E quanto maior a dimensão você vai, o ego ele vai ficando lá para baixo, vai ficando lá, falando baixinho. Deixa de gritar. Mas você tem, você consegue se reconhecer como parte do todo, que nem você falou ali no começo, você foi maravilhosa. Eu sou, assim, você se reconhece como tudo, mas você também se, né, você também se vê como, ah, eu tô aqui a Beth, executando a missão como Beth. Isso. É isso. Tá, então a gente, e, e, é um entendimento muito interessante sobre esse processo, e vocês perceberem o seguinte, tem um tenho um, um entendimento muito bom. Isso é que eu vou falar agora é uma das coisas mais importantes. O nosso superior não precisa criar um fractal na matéria sempre. para experienciar a gente. Então, às vezes, quando você fica muito é, num processo de pensamento, de sentimento, coisa só, quase que obsessiva, você tá gerando uma energia de consciência que... Que se torna fractal. A gente, a gente não tem o poder de criar fractal, não, tá? Fractal não cria fractal. Por mais que tenha umas pessoas que possam falar isso, mas a gente não cria fractal. Quem cria fractal é o superior, né? E a mônada também, que vai se dividindo, né? Que tá hum. lá em cima. A gente cria energias que vão. Puxando a gente, geralmente de forma negativa, estão associadas a trauma, bloqueios tá? E aí, isso também a gente tem que fazer esse resgate. quem chama de resgate fractal, mas não é bem fractal isso, é uma energia que tá começando, tá vivendo ali, que tá, tá seguindo, tá? Por que isso? Porque você é um co-criador. E o meu superior vai deixar aquilo acontecer, vai, porque é uma experiência também. Mas aí vai caber a nós, né? Limpar isso, liberar isso. Tá? Então preste atenção no pensamento e sentimento de vocês também Que vocês ficam lá curtindo, focados Você se torna seu auto-obsessor, gente é. E cria isso. isso, né? Isso, a gente cria as densidades todas no nosso campo né? Que a gente é, tem ressonância e a gente se mantém preso a essa energia Isso que você chama fractal, que não é bem fractal você está explicando, né? não é um outro para que tal, mas é uma coisa que eu criei, eu mesmo criei para mim. E às vezes eu digo assim, ah. as pessoas, tudo que a gente cria, a gente cria com a intenção, acreditando que é o melhor para a gente. Né? E aquilo, naquele momento, talvez tenha sido o melhor que a gente conseguiu criar para nos protegermos. Porque a gente está sempre querendo te proteger. né? Sim. Então, a gente está num momento em que a gente precisa sair de... Acreditar que a gente tem que se proteger o tempo inteiro. A gente não tem que se proteger para fora. A gente tem que se encontrar para dentro. Então, é uma mudança total de visão. Né, a gente precisa mudar a nossa forma de enxergar a vida. A gente precisa enxergar a nossa forma de nos enxergarmos. E queremos buscar tudo fora, quando tudo está dentro. Inclusive, o que a gente está criando, junto com os nossos chatarys, Exatamente. Aí eu vejo muita gente dizendo assim, ah, porque eu quero me conectar com meus factais superiores, como é que eu faço das dimensões superiores, tata, tata, tata. é de informação, você está ligado a ele. Você não precisa sair da terra, você não precisa desencarnar, você não precisa ir para as estrelas para isso. Se conecta a ele energeticamente, a gente está ligado, todo mundo conectado. E a informação chega, porque, porque a informação é luz. Exato. E como você disse. Como estamos todos interligados Aqui também, a luz que eu recebo né, Que é a minha própria luz porque está vindo dos meus pactais, da minha fonte Da minha mônada e do, da fonte criadora É isso Todos os outros pactais também estão recebendo Independente deles estarem mais evoluídos Ou menos evoluídos Percebe? É. Nosso processo de ascensão Nosso processo de auto-reconhecimento Nosso processo de auto-iluminação né, Faz que em que todas as experiências de todos os nossos fractais, em todos os níveis, se modifiquem. Porque somos todos um. Se nós somos um, Exatamente. você imagina com os nossos fractais. E quanto mais próximos estamos da experiência como estamos aqui no planeta Terra, mais fácil essa conexão, essa inter-relação e essa troca de ressonância. Gratidão. <risos> assim, mas, assim, às vezes chegando, a, a gente precisa clarear um pouquinho a nossa própria ideia. Nossa, você trouxe de uma forma perfeita, e, Beth. É assim: e por que, que eu estimulo as pessoas a entenderem mais sobre si mesmas, seus, seus fractais? Porque a gente se ajuda mutuamente. Não só, eu não quero ajudar só meu grupinho de fractais, eu quero ajudar a humanidade inteira. Isso. Quando um ganha mais consciência e sai de um ciclo de dor e sofrimento, todos podem ganhar mais e recebem mais. Se estiverem abertos para tal. Gente, e olha, olha, isso é muito lindo. <risos> é muito lindo. Tá? Entendam isso. É, não é, é, a, o seu processo de evolução, expansão, é o processo do outro. Da tua família. Família, diretamente, é assim. Vai, vai escalonando, né? É o seu, da sua família, dos seus fractais, antepassados, é tudo junto. Tá? Tudo junto. Alguém perguntou aqui como é que eu dou o nome desse, dessas energias que a gente forma. Eu, eu chamo de forma pensamento e forma sentimento que se expande, tá? Porque é, não chega a criar uma vida. É, é, uma, é, uma, é uma consciência nossa que um sentimento, um pensamento que se torna mais consciente, vamos dizer assim, que vai se expandindo, né? Então, ele não se torna um fractal e vive uma vida, né? É, não é isso, tá? Embora a também tenha um conceito de vidas paralelas, né? É, a gente também tem fractais na mesma linha de tempo, né? Que isso eu achei fantástico quando eu descobri que tinha. É, um fractal, se lá, seu, vivendo em Londres, assim. Né? Tá lá. Nessa linha de tempo agora, 2023. Entendeu? Isso acontece Não é tão comum Porque as linhas de tempo Elas têm um propósito também as pessoas, é, O Eusperioli não vai usar a mesma linha de tempo é, Para botar vários fractais ali se desenvolvendo Isso é usado só em casos né, de mais necessidade Para aproveitar o processo Daquele período de tempo né? Mas tem, acontece isso Fantástico, né? Muito interessante é, essas coisas que levam a gente a pensar nos é, mundos paralelos. Eu me recordo que há muitos anos atrás, é, quando eu era adolescente do centro, ele era mais cabeça aberta, né? Ele falava muito em física quântica, em né? universos paralelos e tal. Isso dava um nó na minha cabeça, porque era assim muito além do que eu poderia imaginar. Então, eu dizia assim, ok, tudo, tudo bem, agora eu escuto né, e deixo lá. Em algum momento, isso vai fazer mais sentido para mim, vai ter mais clareza. E aí, ao longo do tempo, né, a, a ciência foi evoluindo, foram chegando outras, chegou a física quântica, mais diretamente com explicações mais claras para gente, a gente também expande mais a consciência e já consegue mais absorver aquele conteúdo que está chegando. Então, a gente vai expandindo. E outro dia eu estava assistindo um filme e o rapaz, né, ele, ele mudava ali no tempo dele. Ele tinha um gap, né, quando acontecia uma justão de duas ruas e tal, ele sempre coloca uma certa forma mais figurativa, mais administrativa, e aí ele voltava no ano passado, ele descobriu que ele no passado, ele poderia modificar né, a história que ele estava vivendo no presente. Então, foi, foi bem interessante o, o conceito do, do, do seriado, eu achei bem, bem gostoso de assistir né, aquela estrutura assim. Isso faz com que todos nós que estamos aqui nesse momento e, e assiste esse tipo de, de material, de conteúdo, abra mais a mente. Né? Porque, primeiramente, a gente olha para uma história. Né? Mas isso vai ser muito além de uma história. Vai muito além uma história. A gente começa a perceber que, uau, sabe? Tá? É a mesma linha de tempo, não é a mesma linha de tempo. Né? Ele voltou no tempo. Quando ele saiu de lá, todos os outros personagens que viviam com ele naquele momento também saíram. Quando ele mudou a história dele, né? todos os outros também mudaram as suas histórias. Então, isso é muito interessante a gente pensar, refletir. Repetir, né, fazer umas certas conjecturas, sabendo que ali é uma obra de ficção, mas que a obra de ficção tem sempre um fundo, né, porque alguém criou aquela obra. Sim. Acessão geralmente. Material. Geralmente são inspirados, né? Bem inspirados. Justamente. Estão perguntando aqui o nome, é do, nome filme, do, é do filme, é de série? É filme É sério? era uma, uma série coreana. Eu não me recordo agora o nome. Eu assisti recentemente. Era uma série coreana. Se eu até o final, eu falo. Deixa eu responder uma pergunta aqui. Primeiro, Almir. Eu não estou aqui. Almir, meu querido, Almir Paulo, você não está perdido no universo. Você está aqui na Terra. E seu eu superior, você é um fractal do céu. Seu superior. E você não está perdido. Está achado. <risos> tá? Você é um fractal. Você... É... A Ana perguntou como aceder a outros fractais. Uhum. Através de registro a Casco, né essa conexão com a Biblioteca Universal. Mas na prática, uh, quem não consegue. Ver, são... Eu recomendo ver pelo processo emocional, que você tenha bloqueios com frequência, você consegue ver os fractais, pelo menos, que estão te atrapalhando, né? Digamos assim, atrapalhando no sentido que estão com aquela mesma energia mais densa, que nem você está. É, por emoções que se repetem, ou até pela sua habilidade, o lado positivo. Por habilidade, talentos seus, você pode se conectar com fractais também. Sentir isso, pedir né? durante o sono para se conectar, para receber as informações. Mas, no geral, a gente faz um acesso, assim, de registro a caixa, tá? Que é um acesso direcionado para isso, tá? Que traz as informações de forma bem ampla, né? E, ou detalhada também. E a gente está protegido no campo, né? Porque tem muito holograma, tem muita coisa que também tentam atrapalhar para a gente né, ver sobre nossos fractais, tá? A minha, a minha imagem está falhando? Estão me ouvindo? falando assim. Tô me ouvindo, mas a imagem tá bem. É. Tá. É, e alguém perguntou, deixa então, um, deixa eu voltar aqui. É, perguntaram aqui da reencarnação. Deixa eu ver. Sim, reencarnação é uma, uma outra vida, é um fractal seu. A gente não usa mais o um termo de reencarnação, mas pode ser usado. Porque não existe fractal só no plano físico, foi o que eu falei, tá? Reencarnação, encarnar significa ficar na carne, né? Que é no plano físico. A gente tem fractais em várias dimensões. Mas sim, uma reencarnação sua na Terra é um fractal, tá? Deixa eu ver, o pessoal tá me ouvindo, né? A imagem, não sei porquê, falhou agora, né? Um... Deixa eu ver. Sua né? imagem tá mais do que o áudio. A imagem... O que? Tá ruim? A internet oscila, a gente não tem controle sobre isso. É, mas estão me ouvindo, tá conseguindo me ouvir? Ouvir, tá ouvindo? Eu consigo me ouvir, eu ouvi super bem. Tá. Então eu vou respondendo aqui. Eu vou me perguntando. Um <risos> tá. Então, deixa eu responder aqui, que eu estou conseguindo ver as perguntas aqui. Deixa eu voltar. Hum... Cris, você acha que a humanidade sairá da prisão 3D, 4D? Sim, já estamos no processo de... <risos> Mas esse é assunto para outra live. <risos> é muito complexo. É. Ah, é. Né? Isso mesmo. <risos> ah, conseguimos chegar à iluminação total com resgate de todos fractais... Não, não é esse o ponto. Resgatar fractal não é atingir a iluminação. Porque a gente também... O fractal precisa viver a desarmonia, precisa viver o problema. A gente faz um resgate fractal quando você não consegue se libertar daquilo. A gente está aqui para viver também os, as questões humanas que, tem, que são problemas, que são bloqueios, etc. A gente não pode ficar preso naquilo. Tá? O resgate fractal não é para chegar à iluminação. A iluminação, na verdade, é você... Bom, tem várias definições, mas... É você se conscientizar que você é o todo, é o um e ser, né? Isso, é, esse iluminar é quebrar as amarras em qualquer plano que você estiver, tá? Então não é para isso, Sim. tá bom? <risos> uh, eu respondi aqui já quando o fractal desencarna ele volta para o eu superior, não, não, não necessariamente. Tem processo para ele viver ainda em outros planos dimensionais, tá, gente? Uh, Estou vendo aqui, estou vendo normal Cris, vamos lá, só deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O tempo, pergunta pode ser aqui, com... o tempo pode ser considerado, isso, vai lá. A quarta dimensão acoplando as outras três, sim, exatamente, sim, porque na verdade a gente não pode ver o tempo como, como algo separado, né, do espaço-tempo, a gente fala de espaço-tempo, tempo-espaço. Tá. É, é assim que os seres estelares se localizam a gente pelo espaço-tempo e tempo-espaço. É, é um pouco mais complexo isso, né, de explicar, mas é, imagina uma rede e uma rede entrelaçada e aquele ponto no tempo-espaço é uma coordenada, né? Não é, né, tempo, para eles é um é um lugar, né, no, no tempo, é meio é bem difícil de entender isso também né, de explicar, mas mas sim. <risos> Complexo gente, demorei muito tempo com a mecânica quântica para entender isso. Mas, aliás, eu sempre recomendo aquele filme, né? Sempre não. Eu, eu recomendo aquele filme Inter, Interestelar que é bem interessante o Interestelar para ver essa parte, né? De de tempo, espaço-tempo e tal. Mas eu acho que é isso. De, de perguntas eu acho que tinham essas aqui. Não peraí. Ah, tem mais uma aqui. É possível uma personalidade como um grande compositor clássico ter várias pessoas no presente que têm memórias da mesma vida? Sim! Sim, personalidades, por exemplo, seres que foram com. Um, muito. Assim, como é que eu vou dizer? Com consciência muito grande, elevada, se fragmentam, se fractalizam em vários, tá? E, e, e sim, é, O exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Bem que a gente conhece. É. Akhenaton, lá do antigo Egito. Akhenaton, né, vocês já ouviram falar. Akhenaton, faraó e tal. Uh, ele se fractalizou, né? os códigos dele. Não é a alma dele que encarnou puff, no corpo. Não é isso, gente. Tira faz essa ideia. É... Sai um pouquinho dessa ideia de filme. Nós somos feitos de códigos, de energia, tá? Então, assim... Tem a alma também, tá, mas tem a alma também, mas nesse processo de fractalização não funciona assim. os nossos códigos, eles se, né, se particionam e, por exemplo, de um ser tipo Akenaton, né, vão para vários outros seres, para corpos físicos, tá? E se conectam com outros códigos. Então, não é uma alma que vem puff, certinho num corpo, tá? Mas sim tem códigos, né, de Akenaton em vários fractais, aí rolando aí na linha de tempo e tal. Não são de descendentes dele, é outra história. Ele é descendente genético, DNA é outra história, tá? É diferente. Tô falando de códigos energéticos, tá? O DNA espiritual, digamos assim, ok? Então, sim, isso acontece com muita frequência. Joana Dark é uma frequência dessa. Ah, tem várias personalidades, gente, é, que se fragmentam assim, dessa forma, e tem vários códigos, tá? Isis, é... Ai, várias energias aí que... E é isso. Alguém perguntou aqui sobre sua sessão, Cris. Sim, sim, Erick. Resgate fractais. Sim, o meu, a minha, meu trabalho de cura é muito voltado para resgate fractal, porque eu tenho uma facilidade de acesso. Né? Eu fui vendo ao longo da minha vida que eu tinha uma facilidade de acesso à linha de tempo. Eu sempre fui uma clara evidente desde pequena. Eu acessava a linha de tempo futura. É... <risos> futura, né? <risos> eu tinha sonhos, né? Para e via e tal. Então, eu sempre tive essa questão com o tempo, né? Vamos dizer assim, com o tempo. E... e quando eu comecei a trabalhar com a parte de terapia holística, né? Que foi com a medicina tradicional chinesa. Eu sou pós-graduada e especialista. Eu, eu comecei... Ah, eu preciso nem dizer que eu amo, né? E tem vários fractais que, que sabem, né? Que são mestres em chi chineses lá Que estão lá trabalhando com a medicina chinesa nessa linha de tempo <risos> é, e, e aí eu comecei a acessar mais essa parte De resgate de limpeza, né? Uh, mais facilmente, quebrando pactos, acordos Quebrando essas energias de bloqueio Então... <risos> Desculpa. Então, para mim, assim, o meu, o meu trabalho de cura é muito focado nisso. Claro que tem outros processos que, às vezes, é necessário fazer. Mas é muito focado, tá? A minha cura multidimensional que eu chamo. Tá? Perfeito. <risos> então, perguntando se você dá algum curso nessa área. Sim, eu, eu vou abrir o um curso chamado... Deixa eu ver o nome do curso, que eu até esqueci o nome que eu tinha. Fractais. A fractalização da consciência divina através do espaço-tempo. Eu vou abrir esse curso. É um curso, né? É uma aula-curso. Ah, para explicar tudinho, e aí eu vou falar de alma gêmea, te chama gêmea também, que está nesse contexto, povo adora, né? Com certeza. Vamos falar de alma gêmea, o povo fica assim, ui. Aqui, aqui que a sua risada parece para da dar e parece mesmo que a é uma, que frequenta muito aqui a gente, né? parceira de, de trabalho. Eu sei, eu sei quem é, mas eu, eu nem... Eu falei, gente, a minha parece? <risos> Ai, que bom. <risos> Ai, meu Deus. Deixa eu só ver aqui essa pergunta que fizeram. Vamos lá, peraí, que alguém perguntou. Ah, sim, olha, um glossário, um glossário de conceitos é importante. No curso eu dou um, um resumo, gente, porque... <risos> é bom pra fixar, né? Mas, enfim. Mas a ideia base, eu acho que vocês entenderam, né? Uh, às vezes do nada sinto uma tristeza que não vem de mim já, já constelei, fiz constelação a respeito Senti uma energia de antepassado Mas isso pode vir, vir de um fractal, né? Ou de um fracasso, não entendi, acho que é fractal Sim, esse antepassado pode ser seu fractal Só pode ser você mesmo, como seu próprio antepassado Ou pode ser de um familiar, tá? Uh, pode ser os dois pontos Pode aí, não sei, aí tem que ver Mas pode ser do seu fractal Ou de um uma energia familiar também que você está captando e trazendo para liberar de alguma forma também tá a gente frequentemente faz isso né na família a gente só faz isso na verdade quase <risos> a gente traz né traz tanta coisa <risos> tanta bagagem a gente traz para liberar né então sim pode ser sim. um dos dois ou os dois também tá pode ser os dois ah. se o mundo é as possibilidades e tudo são possibilidades sim sim sim, sim. Então, é... Eu falo, às vezes, sabe, Cris, com relação a essa questão das possibilidades Se existe um campo de infinitas possibilidades Por que a gente ainda cria o mesmo? Por que a gente não escolhe uma possibilidade nova? Né? Exatamente Porque para o novo, para viver a nova experiência? Gente, nós somos criadores e co criadores o tempo inteiro no campo infinito de possibilidades. Se me apresentam apenas uma, uma possibilidade, eu não escolho aquela possibilidade, eu posso simplesmente dizer: eu não escolho essa possibilidade, eu escolho outra. E a gente se abre para esse novo, que chega nessa nova possibilidade. Existe Mas, um medo. Existe um medo do novo. A gente se apega a. Aquelas raízes que a gente se agarrou como sendo as únicas possibilidades que existem na nossa vida. E, gente, o convite para a quinta dimensão é viver um novo. Não tem como ir para a quinta levando as raízes, né, os traumas, os dramas, essas densidades todas que a Cris falou, da terceira. A gente está experienciando a terceira e está experienciando passar para a quinta. É mais uma experiência, mas ela precisa ser nova, sem as referências antigas, né? sem os aprisionamentos de tudo aquilo que a gente acreditou que não podia viver sem. Desapego, desapego, desapego, desapego. Mas, mas sabe que que eu, uma coisa que eu queria falar assim que você trouxe a raça humana, nós somos uma raça estelar, tá, gente? A raça humana, pra quem não, né? Ai, ah, mas humano não é nada, não sei o que. A gente chama raça estelar, tá? <risos> é... A raça humana é uma das raças estelares, uma das poucas raças que tem 100% das emoções ativadas. E aí a gente cria padrões, liga as emoção. Aí qual é a emoção? Geralmente a gente pega medo. <risos> A gente vai para o espectro do medo, ao invés de para o amor universal. Ah, e aí fica nessa, nesses padrões. Isso. E aí a gente fica repetindo, repetindo, repetindo, repetindo, repetindo, só com medo. Por quê? Porque a gente não tem a referência mental do que é o amor incondicional. Aí a gente precisa realmente dar um passo no escuro, que na verdade é um... Um, espaço, um passo na luz, né? Mas sem conhecer ainda esse aspecto nosso luminoso. Exatamente. É, e é assim, é simples. Eu, eu, eu gosto de dizer que a espiritualidade ela é simples, o entendimento ele é simples. Só que a prática que é desafiadora. Mas quando a gente entende esse processo, e a gente fala, caramba, mas é isso? É só isso? É só isso. Mas é só isso, não é isso tudo. <risos> né? <risos> né? Então é complicado, mas assim, na, na verdade a base é simples, né? Só que a gente tem todo um mundo, um mundo né, de dualidade que nos arrasta para questões aí. É, aí tem a sociedade, aí tem padrões, limitações, etc, etc, também. Que, enfim. Mas é por isso que é importante, como você falou, voltar para si mesmo e se orientar por, pela tua essência, não pelo que o de fora mostra. Isso. É Justamente. isso, gente. Senão você vai ficar é. que nem é, que é hamster naquela rodinha. Sai dessa, gente. Sai da rodinha. Vai passear. Sim. Ai, meu Deus. Sim. Vai só ficar na praia. Sai, hamster. Sai da rodinha. Entendeu? Fica, olha para dentro, você vai ver. para Caramba. Eu posso sair disso. que que. Eu... Gente, ninguém tá até sendo punido, sofrendo. Né? É, é... Sabe, pra que? Não precisa disso mais. Não precisa. A gente não precisa sofrer pra aprender. Não. A gente pode aprender é. pelo teu amor, sim. sim. Sim. Sim. Entendeu? É uma escolha. É uma escolha. Um... Esses conceitos chegaram até ti pela conexão com o teu eu superior? Sim, também. Estudo também porque olha só, deixa eu, então eu vou explicar rapidamente. O meu processo, gente, ele é meio, meio esquisito. Esquisito, Esquisito, né? Eu tenho uma habilidade que eu não vejo muita gente falando sobre, mas deve ter mais pessoas, óbvio, né? É, quando eu leio um livro de algo que foi escrito de uma forma com a intenção de expandir, eu entro naquela frequência e consigo pegar mais informações que estão além do livro. Então eu comecei através de acesso por livros, por estudo, porque eu falei, gente, eu sou do Raio Dourado e essa questão do meu Raio Dourado é muito grande, muito forte em mim. Eu sempre estudei muito, muita coisa na minha vida inteira. Eu adoro estudar, eu amo estudar. Então, enfim, pra mim é muito fácil pegar esse conhecimento e ir, né, comer o conhecimento. Sim. E através desse, desses livros, por exemplo, A Lei do uno um é um livro que me, me traz isso. Eu começo a acessar as coisas. Outro livro é Prisma, o Prisma de Lira. Tem vários livros aí. É interessante. É, através desse estudo e também de conexão também minha própria, tá? É, sim, eu tenho umas conexões, eu né, converso com alguns dos meus fractais mais elevados, né? E, e sim, aí recebi algumas informações e confirmações do que eu estava estudando também. Então, são os dois. A terapia com fractais é tipo uma constelação em linha de tempo? Também serve para isso. Também serve. Porque eu não dou o um nome... É... Porque meio que organiza a linha de tempo, organiza as energias, né? Mas não é só para isso. Porque, por exemplo, num resgate fractal a gente quebra um pacto, a gente quebra um acordo, uma aliança. Né? Então isso... Né? E ordena também as hierarquias, né? Que nem uma constelação, mas sim, também, né? A gente tem cura de outros processos, né? Mas sim também. De uma certa forma. Isso eu... eu vou responder que eu almi. como faço para marcar uma sessão com você, Cris? Direct. Direct, tá? Aí. O nome é, é o Instagram. É Cri5D. Cri é, Cri... Vou colocar lá na descrição da live, tá? Isso aí. Deixa eu ver que tem. Tinha uma pergunta aqui no final aqui. Você bem que você tá vendo pela ordem, né? É, eu tava lá em cima, não tava passando justamente, mas às vezes o Instagram né, ah, é. vai pra frente, vai pra trás e a gente termina perdendo a... aqui. No caso, peraí, é grande essa. Quando fala desapegar, é o que no contexto geral? Trabalho, casa, família? No caso, você tem um trabalho, mas que não está mais ressonante, mas é o que você tem no momento. Como fica isso? Essa pergunta do desapego foi comigo ou foi com a Cris? É. é. Mas não pode falar pode... mais do desapego, não foi? A é, pode falar. É Cris. Ah, então tá. Vamos lá. Gente, a gente vai se desapegar de tudo. Agora, é um processo. O meu ponto de vista com relação a trabalho é a gente, para modificar a energia, a gente primeiro precisa ser grato àquilo que a gente está vivenciando. Porque foi uma escolha nossa. A gente se colocou naquela situação. E a gente se colocou naquele trabalho, nem que seja para a gente ter e gerar a nossa sobrevivência física, ou, desculpe, financeira. Então, a gente não consegue dar um passo em direção àquilo que a gente está almejando se a gente não for grato ao que a gente tem. Porque a gente vive no futuro dizendo, quando eu tiver tal trabalho, eu vou ser feliz, quando eu casar, eu vou ser feliz, quando eu tiver filho, eu vou ser feliz, e a gente esquece que a gente está no momento presente e que tudo acontece agora. Então, se agora você está num trabalho que você não gosta, que você não está satisfeito, comece a reconhecer o que ele lhe traz de benefício. O que ele lhe traz de benefício? Nem que seja o seu sustento. É, é com ele que você come, é com ele que você compra roupa, é com ele que você paga as suas contas. Então, comece a agradecer. A nossa mobilização precisa ser no sentido de agradecer, de olhar para todas as pessoas que estão na nossa vida Inclusive aqueles que a gente acha que, são, que estão nos tirando alguma coisa, nos tirando a nossa paz, nos levando para um, um, um lugar de desconforto. Ninguém leva a gente para lugar nenhum. A gente né, é que se sente em relação àquilo. Então, é ah, porque o mundo me machucou. Ninguém machuca ninguém. A gente se sente machucado com que o outro falou com que o outro, diz com o que o outro adiu. Aquilo ressoou, né, gente? E acionou um gatilho que é nosso. Porque à medida que a gente vai iluminando e que a gente vai se desapegando das coisas, a gente não se magoa com mais nada, a gente não se chateia com as coisas. A gente deixa de personalizar tudo que acontece fora como se tudo fosse direcionado a nós. Então, não, não está falando pra gente, algo ofensivo. O outro, quando fala algo ofensivo, ele tá falando dele. Ele tá colocando para fora o que ele tem dentro. É dentro dele que tá a ofensa. Eu sou me ofendo se aquilo fizer ressonância comigo. Se não fizer ressonância, eu não vou me chatear, me aborrecer e me ofender. Então, são essas coisas que a gente precisa começar a modificar para que a gente possa se desapegar. Primeiro a gente se desapega de todos esses gatilhos internos que a gente tem e que leva a gente para um espaço reativo. Né? Eu reajo porque eu me ofendi. Eu reajo porque eu me melindrei. Quando a gente começa a perceber que é o outro e não nós, a gente deixa de reagir e a gente se desapega do que o outro está falando, do que o outro está dizendo, do que o outro está agindo, do que o outro está fazendo. Desapego Chegou dessa parte, a gente pode dar o próximo passo de desapego. A gente precisa se desapegar é, das nossas reações. E a gente passar a ser um ser que age. Age conscientemente e não mais reage inconscientemente. Porque há Reação, ela é inconsciente. Ela é mobilizada pela emoção que é acionada em nós e nós precisamos retribuir geralmente de forma agressiva né, ao que o outro fez. porque o outro me fez, então como é que eu vou ficar parada? Eu vou ter sangue barata? Não, você está num nível consciencial tal né, que o que o outro diz não ressoa mais com você. Você começa a sair de situações constrangedoras e você não mais atrai aquilo, porque não há mais ressonância. Então as pessoas não chegam mais para você se sentir ofendido porque você já não está mais ressonando com isso. Exatamente. E aí você precisa de se desapegar de pai, de mãe, de irmã. E como é desapegar? É deixar, ir? É deixar cada um ser quem é respeitar as escolhas daqueles. E, para mim, uma das escolhas mais difíceis é a gente respeitar o filho, deixar o filho ser quem ele é e fazer as próprias escolhas. Mesmo que você ache que ele está indo para um espaço que não é o que você quer. Porque dizem que mãe tem amor incondicional. Mãe não tem amor incondicional. Mãe tem amor condicional. Sim. Na terceira dimensão, a mãe é completamente condicional. Ela quer ser amada pelo filho. Né? Ah, ela quer todo o trabalho que ela teve que seja visto e recompensado de alguma forma. Né? Acho que mãe é até mais do que pai. Mas pai também. Então a gente precisa começar a olhar para o um outro como o ser de luz que ele é. E você incentivá-lo a acessar a própria luz. Mas reconhecendo que a escolha dele. Por exemplo, eu tenho dois filhos. É, os dois, dois filhos trabalham comigo no centro das estrelas. Eu olho para eles e vejo cada dia mais eles independentes dentro das escolhas dele. E eu, como uma simples observadora. Esse é um processo... Não é da noite ah. para o dia. Ah. Uhum. Uhum. É um processo, como tudo. Então, assim, como todo é é um né? E depois a gente desapega das coisas materiais. Eu, tava, eu conto aqui para o pessoal né, que me segue mais assiduamente. Eu tenho um Bugambilha aqui nessa casa. Eu estou, essa casa é uma casa alugada. Eu cheguei de Portugal há um ano né, e vim morar em Alagoas. E aí tem um Bugambilha, são dois eles maravilhosos no pé de então Quando chega na primavera, ele está exuberante. Ele dá flor o ano inteiro, mas na primavera ele ficou um lindíssimo. E estou eu cá olhando o contrato de aluguel. O um dia acaba, né? Como vai acabar agora esse é E aí, os seres dos meus outros fractais de outras dimensões me disseram assim: dessa pele. Dessa pele do Buguí. Bu bu bu bu eu. Oi? Desapego do bugambilha. Eu disse, tá bom, pode se do bugambilha. E aí, tem uma piscina, e eu adoro, trato um dia na piscina e fazer exercício na água, porque aqui é muito quente. Então, fazer exercício na água é uma delícia. E aí, eles me disseram, desapegue da piscina. E eu disse, ok. Vou desapegar da piscina. E aí, o meu contrato de aluguel está terminando agora e eu vou me mudar. E aí, gente, eu senti uma leveza, sabe, uma felicidade. E eu estava conversando com a minha filha, dizendo assim, nós somos absolutamente livres. Nós podemos ir para qualquer lugar onde a gente queira morar. A gente não está preso a lugar nenhum. E isso, para mim, foi infinitamente libertador. Quando eu tive essa consciência eu trabalho online, né? nós trabalhamos online, então nós podemos ir para onde a gente quiser, né? então por que eu vou pegar, apegar né? Algum ou piscina? Se quando eu olho para trás eu vejo tanta exuberância na vida, tantas possibilidades para lugares maravilhosos, eu só preciso me conectar com essa energia que é a energia que eu quero de um espaço onde eu me sinta bem. Aqui. <risos> Aqui a gente fala muito de prosperidade, às vezes eu falo muito de prosperidade, né? Eu falo para as pessoas assim, a prosperidade é inerente ao ser. A prosperidade não é inerente ao ter. Sim. Então, quando a gente vai escolher uma coisa material, que a gente está na terceira dimensão e essas coisas fazem parte. Né? E nós, trabalhadores da são somos prósperos por essência. Todos os seres são, mas nós que estamos acessando a consciência, precisamos estar atentos que a prosperidade está disponível. Só que acontece que a gente está escolhendo a prosperidade assim, ah, eu quero um carro vermelho, eu quero comprar um carro vermelho. Primeiro, eu vou Comprar. O universo tem que se virar para me dar o um recurso para eu comprar. Eu fechei todas as outras possibilidades. Eu não posso ganhar no um sorteio, não posso ganhar de pai, de mãe, de irmão, de seja lá, de quem for. Né? Esse carro não pode chegar para mim de outra forma, ele só vai ser comprado. Né? Com meu dinheiro. Olha a limitação que eu coloquei. Depois, depois eu coloquei que tem que ser vermelho. Quando eu coloco vermelho. Né? Eu me fechei para todas as outras possibilidades. E eu comprei um carro preto. Eu nunca pensei na minha vida de comprar um carro preto. Mas eu bati um carro e disse, é esse. O que eu vou fazer? Aceitar. E ele é de uma imensa contribuição na minha vida. Eu amo ele. Eu falo com ele. Negão, você é lindo. Você é maravilhoso. Sabe? O que é que você precisa, Negão? Então, assim, eu agradeço a ele porque ele nos dá segurança. Ele nos leva para os lugares. Então, assim, você quer comprar um carro? Por que você quer comprar um carro? Você quer se sentir bem nele, né? você quer estar confortável nele, você quer viajar com a sua família com segurança, né? ou você quer qualquer outra coisa, mas num outro nível, que não é a cor do carro, nem o tamanho do carro, nem, nem nada disso. A gente coloca firulas mentais para a gente justificar a nossa criação, quando, na verdade, o que a gente quer não é impressionar ninguém Não é mostrar que tem um carro grande né, Um carro potente né, Um carro do último ano Percebe? Sim. Aí ainda é que está a grande pegadinha Na criação né? O que a gente está escolhendo Viver Cria o que você quer viver Você quer o que? Estar com a natureza né? O que você sente Quando você está com a natureza Sinta isso, coloca isso Para o universo e você vai atrair aquele espaço que ressoa com o que você está escolhendo. Percebe a sutileza? Né? O que é que eu quero? Eu quero uma casa que quando eu entre eu me sinta bem. Né? Que eu possa me sentir confortável. Que eu possa receber meus amigos e que todos possamos viver momentos felizes. Foca nisso e não no bairro, e não no tamanho. É claro que quando a gente pensa numa casa, a gente vai pensar aquela que abriga as nossas necessidades. Por exemplo, aqui nós somos três, nós precisamos de pelo menos três dormitórios, né? Ah, sim. Só que tem um espaço, tem que ter o um espaço do meu trabalho, então tem que ser pelo menos quatro cômodos, né? E se eu quiser um quarto de hóspedes, cinco. Mas isso não é regra. É certo O que, é que eu quero? Eu quero um espaço por ser das estrelas. Eu quero um dormitório. Né? Meus filhos também querem um dormitório. Mas a gente precisa é sentir e emanar esse sentimento, essa percepção extrafísica. Nós estamos ainda muito presos nas sensações físicas. Nós precisamos expandir para as percepções extrafísicas, porque tudo neste momento converge para que a gente faça essa transição. É. Tudo é propício para a gente viver essa nova experiência com o ser. Né? E os nossos factais todos estarão recebendo dessa essa no, nossa, nossa nova forma de experienciar a vida. Porque quando a gente, a gente vai para a experiência, a gente começa a perceber que tudo é história. E que nós usamos as histórias como desculpas. Desculpas para não dar o próximo passo em direção à nossa adolescência. Perfeito. Meu Deus! <risos> Amei. Até, bom, gente, vocês... Né... Fizeram a pergunta, mas eu que recebi aqui, né? Esse ensinamento, vou vocês também, né? Lindo, lindo, lindo. Nossa! <risos> lindo, lindo, perfeito. É isso, isso aí. Gente, é isso portada, que eles né? Aqui, é? A gente vai expandindo a nossa consciência, né, Cris? E vai chegando as informações. Sim. E nós Recebe, é, é que que né? né? Expandir. Onde... O mais todos os educadores. Educadores do ser. Porque a gente leva o ser para o ser. Né? O ser para se reconhecer como ser. É por isso que a gente ressoa e se afina e encontra pessoas como você que vem aqui e são total contribuição do que a gente fala na mesma Ai, que... Minha gratidão. Ai, eu que eu tenho que agradecer por poder contribuir. É o que eu falo, Eu, meu propósito é poder servir ao próximo. E eu poder servir, ter a oportunidade de servir, eu cumprir o meu propósito. Então... Eu tenho certeza que quem assistiu essa live, quem participou, ficaram muito feliz com toda a contribuição que você trouxe. E todas vão expandir muito. Né? E Quem quiser falar com a Cris, é Cris 5D. Vai estar lá na descrição da live. Essa live também vai para o YouTube. Tá? Você tem YouTube? Tenho. O canal também do YouTube é Cris 5D. Pronto. Também vai estar lá na live. tá Para que vocês possam acessar a Cris quando vocês quiserem a qualquer momento. Assim, gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão a todos que estiveram aqui. A todos que estarão conosco. Gratidão a Cris pela vontade, pela disponibilidade, pelo seu servir Gratidão às nossas regras, que trabalham muito em prol de toda essa expansão. Exatamente, a gente não, como eu falei, ninguém está aqui à toa e a gente está aqui, eu e ela, apenas para ajudar vocês um pouquinho com a nossa sabedoria, com o nosso conhecimento, com o nosso amor. E que a gente possa ser útil na vida de vocês, possa ser contribuição. E é isso, né? Vocês são amados, amparados. Não se esqueçam disso, tá? É, é. A vida é linda, o universo é fantástico. Aproveitem. Com certeza, com certeza. É absoluta. Então, gratidão, amores, ah. beijo no coração. Até uma próxima. Minhas gratidão, gratidão Beijo enorme para todo Amor mundo. Tá eu amei, tô bem. Esse é o amor. Ali, beijo. Ah, até.